O para brincar e descer, descer, descer, escorregar e desmanchar. É, ó, é, ó, coloridos. é, o Doritos! É, ó, é, o Doritos! Dona só início! É, ó, é, ó, é, ó, é, Oi, gente! Hoje é o dia de de Down. E eu estou aqui com a Sassandra e o Paulo Tati, do Palavra Cantada, que me, que me convidaram. A gente vai fazer um monte de perguntas. Você sente que é importante esse Dia Mundial da Cine Porque para a gente se comunicar com as pessoas com deficiência e trabalhar nesse, nesse esquema para ajudar essas pessoas. Agora, é muito legal, né? É, já que a gente tá falando aqui do dia mundial da síndrome de Down, é muito legal a escola ter hum. crianças que, são, que têm síndrome de Down, crianças que não têm, tudo misturado, né? Essa Conta é pra tudo. gente, por que que isso é bacana as escolas terem isso? Ah, é muito bacana que quando as crianças criança que já têm síndrome de Down e uma são é misturados porque a gente, a gente tem que se encontrar um com o outro. A gente vai se conhecendo de pouco a pouco, de cada criança. A gente desenvolve bastante. A gente, a gente estuda, a gente, a gente brinca, de vez em quando a gente canta, a gente faz um monte de bagunças. Bagunças. Hum, é, hum. é a melhor parte. Escola. O que é que é escola que você escola você tá agora? Agora, agora eu não estou mais na escola, agora eu tô formado. Tá formado Você se formou em que Henrique? Na hotelaria Hotelaria, olha só que legal Conta pra todo mundo quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos Henrique eu tô te perguntando coisas que eu gostaria de saber sabe? Porque ah, sei. Assim como eu gostaria de saber muita gente que tá aqui assistindo uhum. né? Também gostaria de saber é, você sente uma sensibilidade mais aflorada, sendo né, um, um garoto, né, um homem com síndrome Sim. de Down? Como é que é essa relação com o mundo? É diferente? O que, que é diferente? O que, que você sente de diferente na relação com as pessoas e com o mundo? Ah, eu sinto muita muita emoção, muita alegria, que eu sou a parte do síndrome de Down. Gosto muito que, que ajuda nessas coisas com pessoas com deficiência. Eu ajudo a cadeirantes, o outro que, que, que, que é audição, outro que está sem perna, outro que, que, que, que, que tem mal, mal visão. E do cancelinário, conhece? Conheço. Qual? Cera. Olha! Essa. Será que tu de mim? Será que eu a você? Ou será que és um sonho Você acha que a emoção ela também é um sinônimo de sensibilidade? É um sinônimo de sensibilidade. Por isso que você é, tem essa. Você se dedica também a ajudar. Por, porque você é sensível a uhum. causa né, de outras crianças, outras pessoas. Você se sente envolvido e tem desejo de ajudar, não é? Sim. seria se, se, se, se, se é isso. Agora é a minha vez de perguntar por palavra cantada. Opa! Oba. Perguntas? Perguntas, vamos lá! É perguntas, Henrique. Primeira pergunta. Como. Como vocês se conheceram assim desde pequenos? A gente se conheceu é, numa aula de música lá no, numa escola que existe até hoje aqui em São Paulo muito conhecida, chama Espaço Musical hum. A escola do, do Ricardo Brenn. A gente foi fazer um curso lá, né Sandra? fazer um curso e aí a gente se conheceu é. Ela foi colar de mim, que eu tava fazendo uma música Ela falou, ah, deixa eu ver o que você fazendo mentira. aí disso as Músicas preferidas do Henrique, né? Você lembra? Você sempre lembra dessa aqui, né, Henrique? Sempre lembra. A pulguinha pula, peça e belisca o seu pé, do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafu. Quais, quais as primeiras músicas que que você cantou quando começou a parada cantada? A gente começou fazendo músicas, né? Que era para esse momento de dormir, ou às vezes uma criança não dorme, né? E a gente foi momento fazendo de acordar, momento né? de acordar momento de passar é, um tempo sem conseguir dormir é. com uma música legal. O que, que você fizeram depois do canção de, de niná? Depois do de canções de niná, veio canções de brincar. Depois veio Cantiga de Roda, hum. depois veio Canções Curiosas, depois veio Meu neném, Meu neném. Depois veio Pé com Pé, depois veio Canções do Brasil. É. Mas vai é é é saber, vai saber melhor. Agora eu vou pedir mais uma música pro Paulo Tati. Olha é tá pra música do eu? Perguntei pra minha mãe, mãe. Onde é que você nasceu? Ela então me respondeu, que nasceu em Curitiba, mas seu pai que é o meu avô. Era filho de um gaúcho que andava de bombacho, e gostava de churrasco e trabalhava num rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás de um morro, quando viu alguém gritando socorro. Aí já começamos os videoclipes, né? Ah, sim. Que aí já fizeram músicas separadas, que não eram de um álbum exatamente. Qual é o hum. videoclipe que você mais gosta? É da Canoa Virou. Ah, da Canoa é é Uma música folclórica e música da palavra cantada. Qual que você mais gosta do aqui? É. Da Fábula do Quatro Bichos. Hum. Vamos dar um tchau pra todo mundo? Claro. Vamos! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau! tchau. tchau.